Ok, é, bom, meu nome é Maurício Zabo, eu vou falar de desafios de testes com Cloudry e Scripting. Um pouquinho de, de história, eu me chamo Maurício Eduardo Chicopo Zabo, é um nome grande pra caramba, mas enfim, eu herdei uma, um dos sobrenomes da minha esposa, por isso que ele ficou grande desse jeito. Eu sou um dev Cloudry e Scripting e antes disso eu fui dev Ruby e também dev JavaScript. É importante mencionar que a minha maior experiência é com Ruby, não é com Clodry. Eu tenho aí três anos na linguagem Clodry, mas eu vou justamente falar do Ruby porque ele foi uma linguagem que trouxe alguns conceitos de teste que eu quero trazer aqui hoje. Eu sou autor do Clorini, que é o pacote de Atom para funcionar com Socket Rappel e tenho um pacote experimental no VS Code chamado Clover. Ele ainda está meio alfa, sim, mas ele tipo já está funcionando, fazendo evaluate. É interessante esses dois pacotes porque ele vai bem diferente com o que o Enzo apresentou sobre interactive coding, porque basicamente são pacotes que você conecta num REPL de verdade do Clojure e roda códigos e vê o resultado dentro do editor. Mas aí você pode inspecionar esse resultado. Ele tipo tem um esquema de lazy fetch. Então, por exemplo, você pega, inspeciona uma lista infinita, ele consegue travar a lista e tipo você continua usando, só um pequeno propaganda aqui. Claro, né? Sempre. Eu falei que eu nem ia falar sobre Clorine, hein? Acabei falando. Beleza. É, eu sou fullstack. Eu antes era, tipo, mais para back-end, mas aí agora eu mexi bastante com Closure Script, então agora eu estou bastante em front-end também. Tem alguns conceitos de DevOps que eu conheço também. Enfim, eu sou bem buzzword compliance, assim. Conheço bastante coisa de bastante ponto e eu espero que Backend end seja a minha praia maior, porque, enfim, não dá para ser especialista em tudo, né? E vamos lá. O nome desse slide vai dizer muita coisa, né? Mas basicamente, como eu falei, o Ruby, ele trouxe um conceito que era uma coisa que na época em que eu programei, que eu comecei a programar em Ruby, há bastante tempo atrás, era muito vago para a galera, que era tipo teste automatizado. Eram poucas as frameworks, as bibliotecas e outras coisas, e até linguagens e de desenvolvedores na época, que faziam um teste automatizado. Era bem uma coisa, assim, quase quase inesperada de você começar um projeto e, tipo, escrever o teste antes e tudo mais. O TDD, ele, ele já existia na época. Claro, né? O TDD é antigo pra caramba, mas simplesmente o pessoal não usava. Ruby foi, acho que o Rails, principalmente, foi um dos primeiros frameworks que trouxe este conceito de meu, eu não só sou um framework que exibe e renderiza coisas da web. Eu sou um framework que também tem o um mocks para você poder fazer requests de partes de rotas, etc. Ele vai te renderizar o HTML e te devolver isso no seu teste para você poder fazer assertions em cima disso. Hoje em dia, a maior parte dos frameworks web faz isso. O próprio Pedestal faz isso. Os frameworks que são a base do Ring e do Cloud também fazem isso. Mas naquela época não era muito famoso, não era muito comum isso. E eu acho que o Ruby, ele, tipo, elevou uma barra, assim, do tipo, beleza, gente, vocês precisam fazer teste. E, basicamente, é uma linguagem dinâmica, etc. E este é um exemplo de teste em Ruby. Eu estou usando aqui uma, um exemplo do Kent Beck, que é Test Driven Development by Example, em que ele, basicamente, dá um exemplo de código que é, vamos fazer de conta que eu quero somar dinheiro. Isso significa que eu tenho moedas e valores, né? Esses valores estão em string em Ruby, porque eu vou converter eles para BigDecimal. E, enfim, é muito grande o jeito de converter para BigDecimal. Não é muito grande, vai. mas não ia caber no slide, então por isso que está renderizando como string, mas a gente converte no próximo slide. E essa é a assertion. Então, basicamente, você tem um expect, que ele encapsula o seu resultado em algum objeto específico. E ele fala que ele espera que m1 mais m2 sejam iguais a money.new, então o um novo objeto money, 30 BRL, porque eu estou somando 10 reais e 20 reais, tem que dar 30 reais. Beleza. Ruby não tem um REPL tão bom quanto o Closure. Aí a gente tem que dar crédito ao, ao Clojure. Então, como que normalmente as pessoas que trabalham com Ruby fazem um REPL Driven Development? Por ser uma linguagem orientada a objeto e por ter todas as partes de, de mutação e tudo mais, é muito difícil de você setar um estado no REPL e falar, beleza, eu vou resetar esse REPL com um novo estado, eu vou, tipo, tirar uma variável daqui. É chato, você tem que ficar fazendo copy-paste, enfim. Então, normalmente, a galera faz o seguinte, vamos fazer de conta que essa é a minha classe money, tá aí a conversão que eu falei, Big Decimal. E, na função plus, ou no caso, no método plus, que eu vou somar com other money, reparem aí que, tipo, eu tô dentro de uma classe, né? Então, se eu fosse fazer um REPL-driven disso, eu teria que implementar o plus dentro do money e teria que, de alguma maneira, pegar implicitamente o self, que é o equivalente ao this do Ruby. Então, o que, que o pessoal faz? E eu, particularmente, faço isso bastante quando eu preciso trabalhar com Ruby. Você põe essa mágica aqui, esse binding prime, e ele vai baixar um repo nesse ponto. E aí você faz o repo development. Para a gente que é de closure isso também tá o poxa, super primitivo. Mas tem uma vantagem, aí falando de testes, Tá? Não vamos falar de, de Clowdry, porque não vamos falar de tipo, melhores práticas, ou é mais fácil de fazer ou menos fácil. Mas falando um pouquinho de teste no conceito disso, é legal porque você é obrigado a escrever alguma coisa que faz o setup dos seus estados. E qual a melhor forma de fazer isso do que um teste? Né? aí Porque uma vez que você conseguiu fazer o seu manejamento de status, você automaticamente já tem um teste pré-definido, com aquele status, com aquele input e aquele output que você espera. Um outro ponto também interessante é que o Orientação é objeto, então você sabe que o seu estrutura de dados vai ser um objeto eventualmente. Beleza. E depois que implementa isso, você faz a segunda, a segunda parte do teste. Nesse caso, a segunda parte do teste, ele é um pouquinho mais complicado. porque Eu estou somando coisas diferentes. Vou usar um apontador aqui. Tipo, eu tenho R$10, 20 dólares e eu quero somar esses dois caras, e isso vai virar uma money combination. Por quê? Eu não posso somar é, reais e dólares e dar um resultado numa moeda específica. Eu tenho que dar um resultado na soma das duas moedas, porque eu só vou converter isso depois, quando for fazer a cotação e etc. Esse é o mesmo exemplo do Kent Beck, Test Driven the by Example. Se vocês quiserem, podem dar uma olhada nesse livro depois. Claro que o código dele está em Java, mas enfim. E como eu falei, o money combination é um objeto. A gente sabe que ele vai ser assim, enfim. Não tem muito segredo aí. Agora vamos para a Clojure. Parar um pouquinho de falar de Ruby e falar um pouquinho de Clojure. Como é que a gente faz isso em Clojure? Bom, você... Vamos pensar que a gente quer traduzir o código Ruby para Clojure ou que a gente ainda não tem muito conhecimento sobre Clojure ou, enfim, ou essa foi a ideia que você teve inicialmente. Tem um namespace money, tem um protocolo iMoney, que basicamente é um protocolo que soma dinheiros. Eu tenho um recorde money, que tem o valor e o money code, né? então o código brl ou USD até aí tudo bem, nada demais. E aí vamos fazer de conta que a gente quer fazer test-driven development. Eu tenho essa estrutura de dados, então eu começo escrevendo no meu primeiro caso de teste, que é basicamente igual ao caso de teste de Ruby, só que usando o Clojure test. E aí a gente tem o plus, né que enfim, tem que ser 30 brl's, a soma de 10 e 20 brl's. Brazilian Reals. Aí eu posso pensar que a minha primeira implementação vai ser o seguinte. Eu vou estender o meu protocolo iMoney e escrever o plus. E aí o plus vai ser somar o amount atual com o amount do outro dinheiro. E eu pego um código qualquer aí. Beleza. Esse é o primeiro e mais simples código. E ele também está errado, né? Porque eu não estou fazendo toda a validação de tudo mais. E aí imediatamente, na hora que eu para esse código, no REPL Driven, você pensa, pô, esse código está incompleto. E aí você vai lá e faz um segundo exemplo, que é basicamente montar uma money combination. E aí depois de fazer esse código, você faz um terceiro exemplo, etc. E aí a gente tem um pequeno problema aqui. Porque isso é um erro que eu cometo várias vezes, assim. É tão fácil você escrever um código no REPL e fazer uma execução dele, e isso já estará ok, e nesse ponto tipo... Vários plugins de vários editores é, fazem isso, tornam isso muito mais fácil ainda para você. É tão simples que você provavelmente vai se esquecer de escrever todos os casos de teste para isso. Um outro exemplo. Ó, exemplo, por exemplo. Agora a gente tem que somar money né, com possível combinação. E aí eu pergunto: se ah, tem uma instância, se é um if, etc. Só nesse caso aqui eu tenho três branches possíveis de código. Se eu considerar todas as branches de código, Imagina o número de coisas que eu não tenho que testar para esse tipo de coisa acontecer. E aí, olhando para essa implementação, você pensa, tá, quantas branches de código eu tenho? Bom, eu tenho a soma de reais com reais, a soma de reais com dólares que tem que levar uma combination. Mas eu também tenho a soma de reais com uma combinação de dinheiros que tem real lá dentro. E o contrário, a soma de uma combinação de dinheiro com dinheiro que não está dentro de uma combinação. E eu tenho uma soma de um dinheiro com uma combinação que não tem a mesma moeda, e vice-versa. E a soma de duas combinações que tem as mesmas moedas lá dentro, ou pelo menos algum grupo de mesmas moedas, e a soma de combinações é, diferentes. E aí a gente pode fazer um sidetrack absurdo de pontos, assim, extremos. Ah, uma combinação vazia, ela tem que existir. Uma combinação só com dinheiro, ela tem que ser extraída e só virar um dinheiro. Enfim, você pode ir longe pra caramba nessa brincadeira. E aí, eventualmente, você fala, poxa, tá muito complicado esse código, né? Aí você resolve, sei lá, vegetar um pouco, deitar no sofá e pensar, meu, eu tenho alguma coisa para fazer. Eu não vou usar o termo Hammock Time. Não vou usar, porque eu já falei de vegetar antes. Tá aqui a prova brincadeira, é, enfim, um pouco de ramock time, um pouco de sentar, su, tipo, pensar e falar, não, beleza, já sei qual vai ser a minha ideia do meu código. Ao invés de usar protocols, eu vou usar um map, por exemplo. E agora o map é uma combinação, o meu plus fica muito mais simples, porque basicamente eu vou fazer um reduce, e aí eu vou de um um amount qualquer. Eu vou pegar o código, o amount. Se ele não existir na, nova combina na outra combinação, eu vou... vai ser zero. Aí eu somo com o amount da minha coleção. E aí a seed e os meus dados que eu vou iterar podem ser ou me other, ou other e me. Não faz nenhuma diferença. Beleza, só que a gente tem algum probleminha agora. Eu mudei a estrutura de dados que eu uso para representar o meu dinheiro. Antes era um record ou uma, um vector para uma combinação, agora tudo é map. Então agora eu tenho uma desincronia entre o meu teste e a minha implementação. Por exemplo, o meu teste de somar dinheiros de moedas diferentes, antes poderia ser assim em Clojure, também imitando o código de Ruby. Agora ele passa a ser assim. Até aqui parece que está tudo bem assim, eu só preciso alterar o meu teste para é, ter a nova implementação. O problema é esse pedaço aqui, que esse é o pedaço do assertion. Quando eu tenho um teste automatizado, o meu plano é que se eu não mudei o comportamento do meu código, eu não posso mudar o meu teste, minha assertion. Então, assim, tipo, poxa, se eu estou mudando a minha assertion, tá, nesse caso é muito simples, mas se fosse uma coisa mais complicada, você provavelmente teria dificuldade de saber se aquela falha é legítima ou não é, e se você vai ou não mudar a sua implementação. Um outro problema também é, digamos que eu fiz todo o meu iterative coding de, de cloduring, batendo em vários casos, não sei o que, não escrevi nenhum teste de nem, não escrevi teste nenhum até chegar na minha última implementação. Aqui eu não estou testando os casos extremos, por exemplo, ah, se é uma combinação vazia, se é uma combinação com elemento e assim por diante. E esse é um ponto que tem que ser pensado um pouquinho, porque, beleza, eu tenho um teste que basicamente fecha todos os meus casos de uso possíveis para a implementação e o estruturas de dados que eu escolhi hoje. Mas será que amanhã eu vou mudar esse estrutura de dados porque, sei lá, eu preciso de uma informação extra, que o map já não é mais suficiente? Então, assim, essa é uma dificuldade. Eu vejo muito código Cloud, que a gente não tem o costume de encapsular o seu, seu construtor. Por exemplo, o meu traço money lá, o meu seta money, ele é basicamente a mesma coisa que o meu construtor de um record só que ele me devolve um objeto diferente. É importante que a gente encapsule essas coisas. Falando um pouquinho de Java, os caras usavam em Java, Getter e Setter, não era tipo para você escrever mais código. É para você poder mudar a implementação a qualquer momento e aquilo ali não quebrar o teu código. E a mesma coisa com o Clodry. Apesar da gente estar tá pegando um mapa simples, o ideal seria que a gente tivesse construtores para a gente não quebrar o nosso código, não quebrar a nossa implementação no futuro, porque a gente vai mudar a implementação. A única certeza do software é que ele vai mudar. A não ser que você sei lá, escreva um software que ninguém usa. Aí provavelmente não vai usar. Não vai mudar nunca. Essa desincronia é tão forte que até o pessoal da Cognitech escreveu uma, uma lib chamada Transcriptor que ela basicamente tenta pegar suas interações no Rappel e checar isso como um teste. É um projeto interessante, mas eu particularmente, não sei se é enfim, porque eu sou mais conservador ou não, mas eu acho que é uma abordagem errada para o problema. O problema é, a gente precisa de testes automatizados no nosso código. Não só para unit testing mas testes também de, de certezas, do tipo, oh, se eu somar dois e três, o resultado tem que estar cinco. Não é tipo, se eu somar um número e outro número, o resultado tem que ser maior do que o primeiro e o segundo, sabe? É tipo, certezas. O example-based test, ele é bem interessante. E aí a gente, falando um pouquinho sobre test-driven development, a ideia é mais ou menos a seguinte. Eu dei uma ênfase no Driven porque a ideia é que o teste ele guia o desenvolvimento. O que, que significa guiar o desenvolvimento? Significa que ele vai impor algumas regras, que ele vai até mesmo impor a estrutura de dados que você vai usar, se você vai ter injeção de dependência ou não, porque se você não consegue testar o seu código, o teste Driven development vai falar que ele está errado. E eu falo tipo de falar de estar errado, o teste Driven ele literalmente considera as coisas assim se você não testou aquele código, ele está errado, independentemente dele estar funcionando em produção. É um pouco exagerado, mas no final das contas, você tem muito teste que você acaba não fazendo, e ele tipo, né, não ter feito aquele teste, ele tipo te morde em, sei lá, dois dias, que você fez. Você falou não, isso daqui eu não vou escrever teste porque é muito complicado e nunca vai quebrar. Aí dois dias depois ele não quebra, ele quebra e você fala, poxa, eu tinha certeza que ele não ia quebrar, mas ele quebrou. E isso tem vários exemplos. Um exemplo bobíssimo, mas é que se você está usando o Cloud Script e você renderiza, por exemplo, um Symbol, você não consegue imprimir um Symbol do JavaScript em Cloud Script. Isso é uma regra de como o Cloud Script funciona. E o teu teste vai, se você não fizer um teste, por exemplo, para uma representação string de um objeto rico que você usa, que tem Symbols, você vai poder quebrar o seu teste. O último ponto é que o teste ele garante que não haverá erros agora, com os casos de teste que você pensou. Quando você põe property Testing aí, você tem uma coisa mais interessante. Aliás, alguém aqui não sabe o que é property Testing? Bom, é, só explicando basicamente, property Testing é você gera dados meio que random, ou pseudo randômicos, ou pseudo-randômicos, em cima de, uma, de um template. E você testa uma certas propriedades. O pessoal que faz o o sistema de controle de versão Mercurial, por exemplo, eles usaram um property testing para ver se eles conseguiam serializar qualquer tipo de dado no Mercurial e deserializar depois. Então, se eles assim, um Mercurial, AD, um, sei lá, um PNG, ele conseguiria serializar, deserializar, né, para o PNG original. E eles acharam um blob de 4 bytes que quebrava essa serialização. Então, assim, é um código que iria para a produção e não foi porque tinha um, um bug lá, e o property testing deles conseguiu fechar uma sequência de 4 bytes que aquilo ali, se tivesse no meio de qualquer arquivo, quebrava o, o serializador. Então, assim, não só ele garante que não haverão testes, erros nos códigos que você conhece e você sabe que pode dar bug, como ele também pode te mostrar alguns erros que você não imaginava se você tiver property testing bem escrito. Mas o principal é que, se o teu código funcionar hoje, nada garante que ele vai funcionar amanhã. Por exemplo, se eu tenho um código suficientemente grande, e suficientemente grande pode ser tipo 5 mil linhas, que não é nem um pouco grande para os conceitos de software, você tem exemplos, tem códigos que são intricados um com o outro. Cloudry elimina um pouco isso porque a gente controla um pouco a mutabilidade. Mas eles vão acontecer, a gente vai ter regression test, isso é certeza. E o teste ele vai te garantir que naquele caso que você pensou, você não vai ter. E aí eu lembro que eu vi uma palestra de uma pessoa que falou um pouco anti-teste, assim, nesse ponto. Falando que ah, o, todos os bugs em produção, eles têm uma característica é, todos eles têm uma característica em comum, que é que eles passaram os seus casos de teste. E eu fui procurar de quem era essa palestra e infelizmente agora eu vou ter que mostrar que essa é a palestra do Simple Made Easy feita pelo criador da linguagem Claude, Rich. E, infelizmente, o Rich, ele tem uma mania de, às vezes, exagerar um pouco em alguns conceitos para provar um ponto. Eu, particularmente, gosto muito da palestra do, do Simple Made Easy. Eu acho que é uma mind-blowing, assim, ele abre sua mente pra, pra caramba. Mas eu acho que tem dois pontos nessa palestra que são bem complicados quando você fala de teste. O primeiro é, esse daqui eu nem, nem, nem vou falar muito, assim, que, tipo, tudo bem. Realmente, todos os bugs em produção, eles escaparam dos seus testes. Mas a minha dúvida é, quantos bugs em produção você não tem, porque você tem testes e o seu CI fala, opa, isso daqui não pode passar. Vou dar um exemplo bem interessante com um projeto meu. Eu tenho um, o meu projeto do meu plugin para Atom, Chlorine, ele tem uma suite de testes. E uma vez a suite de testes começou a falhar incessantemente. E ela falhava todos os testes. E eu imaginei, não, isso daí é um falso negativo, com certeza. Eu estou rodando na minha máquina, ele está passando. É óbvio que é um falso negativo. E deixei passar e publicar uma versão. O que aconteceu? Uma biblioteca que eu dependia dela, e no Atom, essa biblioteca não podia fixar uma versão. Essa biblioteca, ela removeu uma, um elemento de UI que eu usava no Chlorine. Então os testes estavam todos falhando, porque eles realmente estavam todos falhando. E aí, eventualmente, eu publiquei uma versão com bug. Na verdade, assim, se eu não tivesse feito nada, ele continuaria com bug. Mas eu poderia ter olhado para esse teste e falado meu, tem alguma coisa errada, né? Toda vez o teste falha, todos eles, nenhum, conseguiu passar. Então, enfim, é uma coisa para se pensar. E outro ponto que eu acho que é o maior exagero é esse pedaço aqui, quando ele fala de guardrail development. Guardrail é basicamente essas coisinhas em estrada, e quando ele fala de guard rail, ele pergunta: quem é que dirige o carro batendo no guard rail falando: nossa, ainda bem que eu tenho esse guard rail, porque senão já mais cheguei no meu trabalho. <risos> sim, é exagerado, eu concordo, ninguém faz isso. Uma outra, mas ele continua, ele fala assim: tá, e os guard rails eles te dizem para onde você tem que ir, eles tipo guiam você para lugares e sim, eles te guiam para lugares. Se você é um pedestre, por exemplo, está numa rua e tem um cara desses um guardrail desses, você pensa, opa, se eu subir, se eu pular isso daqui, é porque essa rua é perigosa. Então, se eu pular, eu tô a minha conta em risco. Você pode pular aquilo ali, mas aquilo é uma regra. Não passe aqui. Se você seguir o guardrail, eventualmente você vai chegar a um lugar que você pode atravessar e que é mais seguro. Que é basicamente o mesmo contexto de Death Driven. Você pode pular o guardrail e atravessar correndo na rua? Pode. Assim como você pode chipar um código para produção, sem testes. Aí, está a sua conta em risco. E um outro ponto do guard rail guiar você para algum lugar é quem nunca andou numa rodovia que estava em manutenção e tinha um guard rail jogando seu carro para contramão? Sim, ele te, ele te guiou. Olha, aqui você pode ir na contramão porque eu estou em reforma desse lado. Basicamente, eu acho que tipo, é um exagero que é bem nocivo. E eu falo que ele é bem nocivo por causa do seguinte. Essa é a mensagem de erro padrão do Cloud test. E, tipo, é terrível. É simplesmente terrível. E eu estou falando de closure Test porque eu sei que existem outras bibliotecas de teste para closure. O Medium é um exemplo. Que tem, que tem mensagens de erro melhores. Mas, infelizmente, é, elas não são muito populares. E se você olhar para esse caso de erro aqui, o que está errado é o 20 com 30. Só que eles estão totalmente desalinhados. Não tem nenhuma explicação de por que que falhou. Só que não são iguais. Então, assim, é terrível você olhar para essa assertion e falar, meu, sei lá, não sei nem onde está errado isso. Comparando um pouquinho com a biblioteca de testes mais famosas do Ruby, que é o RSpec, com o mesmo matcher, que é o matcher padrão, essa é a diferença deles. E eu não estou nem fazendo pretty print de nada, é exatamente como vem, copiei do console e colei. Ele alinhou, pelo menos, onde está errado, e você tem uma linha o que ele esperava, e uma linha de baixo, e tem um diff aqui que não serve para nada, na verdade, porque ele faz um diff textual, mas você pelo menos tem alguma ideia de onde seu código está incorreto. E uma coisa que eu vejo que a gente se esquece muito, é que teste é código também. Então todas as regras que você tem para código, você tem que ter para teste. Ou seja, você quer encapsular alguma coisa? Encapsule. Você precisa, tipo... Don't repeat yourself, você precisa seguir essa ideia de não se não se repetir, criar funções ou métodos para evitar se repetir? Então, faça isso no teste. Eu vejo que a gente normalmente usa os matchers padrões que as linguagens nos oferecem, e esquecemos que isso também é código. Um exemplo, no RSpec do Ruby de novo, o EQ ele é uma coisa, um objeto, uma classe, que ele serve para alguma coisa. Ele tem métodos, ele tem implementações. E eu posso estender isso como eu quiser. Ele tem até uma DSL para estender, e nesse caso eu estou estendendo para ter essa, essa leitura, have same amount. O have same amount, ele vai fazer exatamente o match do igual, de igualidade, mas ele vai reescrever a failure message. Porque quando eu for fazer um teste e esse teste falhar, a minha mensagem vai ser assim. Na, no... No BRL, na, na moeda BRL, eu esperava 20, mas era 30. Aqui eu fiz o pre Print do Big Decimal essas coisas todas. Por quê? Porque, tipo, eu vou, quando eu estiver escrevendo código, eu provavelmente vou escrever um teste que vai falhar muitas vezes. E eu quero saber por que ele falhou. Eu não quero simplesmente ver, ah, esse teste falhou. Isso não me diz nada. Isso não me ajuda. Isso não é um teste driven. Ele não está me guiando para eu corrigir meu código. Ele está simplesmente falando, seu burro, você não sabe o que está fazendo. E eu sei que eu sou burro e não sei o que eu estou fazendo. Às vezes acontece isso mesmo. Mas eu precisaria que pelo menos o, o, a linguagem ou a biblioteca de teste me falasse o que, que eu errei. Onde que eu errei. Digamos assim, vai uma crítica construtiva, né? Não precisa falar aqui. Poxa, seja educada, né? Dá para escrever custom matcher no Cloudy Test? Também dá, mas isso aqui é o que você escreve. Esse exemplo ele foi tirado do, de uma biblioteca muito boa, chamada Matcher Combinators, Bank, que basicamente ele tenta fazer um match bizarro de vários níveis deep para tentar achar onde está a diferença entre o que você esperava e dar uma mensagenzinha bonitinha. É muito boa essa biblioteca de teste, é muito boa. Só que essa é a forma como eles implementaram. E qual que é o ponto problemático? Não é que tipo esse código está ruim, não. Muito pelo contrário, porque eu fui procurar a biblioteca Expectations, que é basicamente uma biblioteca que tem uma versão também para Cloud Test, e o matcher deles é tipo ridiculamente maior que esse. Eu até pensei, ah, não, vou tentar usar o Expectation para mostrar um código menor, mas não, é pior ainda. Então, assim, nesse caso, isso daqui é só o wiring. O Match já está em outro lugar. Tanto aqui é dá para ver lá core matchers. Então, tipo, match tem outro lugar. As mensagens de erro tem outro lugar. Isso daqui é literalmente só o wiring do tipo, tem o meu match, tem o meu gerador de mensagens de erro. E isso daqui é o wiring de tipo juntar essas coisas no meu closure test. E, bom, deixa eu só... Antes disso, deixa eu voltar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque se você não consegue estender a biblioteca de teste, é muito difícil de você conseguir... É escrever custom matcher, ver onde está o erro, e aí você tem que acabar usando, por exemplo, essa forma de escrever matchers que é um multimethod, que gera uma, uma sintaxe coaching, que basicamente é uma lista, então isso vai ser provavelmente rodado dentro de uma macro e assim por diante. E no CloudScript, como é que funciona? Esse daqui é um exemplo na, na biblioteca de testes Mocha, e é um exemplo interessante, porque JavaScript, não sei se. Quem é que é familiar com JavaScript? É claro, né? JavaScript, você não tem opção, né? Ou você é familiar, ou tipo, alguma coisa você vai saber. É, JavaScript, ele tem uma característica louca sobre a sincronia, que se você tem um código assíncrono, você não sai dele. Então, se você começou um código async, assim, você nunca consegue resincronizar, você não tem uma await. Tá, tem a palavra chave await, mas na, na prática, ela é só um syntax sugar em cima do then, da promise. Então, JavaScript, assíncrono, você nunca sai dele. Sempre assíncrono é até não poder mais. É mais ou menos como o Haskell, em que você entrou na I.O., você não sai mais. Mais ou menos. Eu tenho um post sobre isso. Aí, como que você faz código assíncrono em Mocha? Você passa uma função anônima, aquela seta é uma função anônima, que tem um parâmetro, que é done, e você faz um call desse done quando o teu código falhou. Ou quando teu código terminou, quero dizer. Se o done não foi chamado em um determinado grupo de tempo, por exemplo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, isso é customizável, o teste falha com timeout. Claro, como uma parte das vezes em JavaScript a gente tem libs que suportam promise, você consegue também fazer sem o done. Você usa como? async, né? Então você está falando que esta função é assíncrona, ou seja, ela vai devolver uma promise. Se a função do mocha, né, a função de teste, devolver promises, ele vai esperar ela resolver, e se ela não resolver naquele tempo do timeout, vai dar uma falha e assim por diante. E aí eu posso usar o await, por exemplo, aqui nessa terceira linha que tem o await dbfind. Porque eu estou dentro de uma função assíncrona. Ok, como é que eu faço sem Cloud script? Dessa maneira. Então, nesse caso eu tenho um def test, eu tenho um async, aí eu tenho um testing, aí eu tenho um let, aí eu tenho um go, e agora sim que eu estou chegando no meu código de teste é um pouquinho terrível, porque você está vários levels deeps que são basicamente coisas que tipo, não te interessam muito. Alguns problemas. Você não pode ter o testing antes do async. O async ele tem que ser logo depois do devtest. Eu acho que ele pode ser depois do testing, mas você não pode ter vários testings, cada um com o um async diferente. O async ele é meio que global para o devtest. Então, se você tiver vários, por exemplo, um async logo depois desse bloco de código, um outro async dentro do mesmo devtest, ele não funciona, ele só deixa ter um. Segundo ponto, se você devolver o promise ou não, o teste não, não interessa, ele vai continuar é, executando o código como se ele fosse síncrono. Um terceiro ponto que eu acho que é importante é o Clodius Script, por padrão, não tem nenhuma forma de trabalhar com promises. Você tem o Promessa, que é uma ferramenta legal para trabalhar com promises, que ele meio que simula o weight await do JavaScript, mas o Clojure Test não suporta promessa. E também não suporta o conceito de promises. Então você é obrigado sempre a usar com o Doni. Então, se você não usar o promessa, e se ou se você usar ele, você tem que sempre lembrar de chamar o done no final. Caso contrário, você não, não... teu teste não vai passar. E principalmente um outro ponto é, a, maior, a forma como normalmente a gente faz Cloud Script assíncrono, ou Clojure assíncrono, é com o Core Sync, que no mundo do JavaScript ninguém suporta. Então, enfim, não adianta muito você usar desse jeito. E se você tivesse vários caras que usam CORS, que usam closures, que usam JavaScript, quero dizer, você teria que ficar criando vários channels para você ficar esperando eles com callbacks, e, enfim, fica cada vez pior, né? então é bem ruim. Um ponto, o CORS sync, se você tem uma falha, algumas vezes o seu erro vem sem stack trace. Ou ele vem com stack trace, mas o stack trace é na linha do Go. Ou ele vem com stack trace sem source maps. Esse é um problema que tipo, eu tenho praticamente todo o tempo, quando eu uso o core sync com Go. Especialmente se tem um erro de compilação no Go, ele tipo, dá uma bizarrice absurda, que ele tipo, fala que o teu erro de compilação está na linha do Go. E na verdade está na linha abaixo. E se tem uma coisa que uma biblioteca de teste não pode fazer, é comer o meu stack trace. Porque justamente eu quero saber onde está o erro. Testando? Quero saber onde está o erro. Se ele me fala, ah, beleza, o seu acerte falhou, ah, tá, qual linha? Sei lá. Grande, você me ajudou muito. Que meu, test, que meu código está tá falhando, eu sei, tá ligado? Óbvio. Uma única certeza que eu tenho do código que eu escrevo é que ele vai ter bug em algum momento da vida. E um outro ponto que é extremamente irritante, assim, esse eu acho que é o maior irritante de todos, assim, ever é que se você não chama a doni porque um assert falhou, porque deu um except, alguma coisa assim, o seu teste nunca termina. E, tipo, nunca termina significa, literalmente, nunca termina. Ele fica parado lá, e se você tiver num runtime JavaScript, ele vai ficar lá travado, esperando resposta, e, tipo, acabou. E aí, tá, se você tem um CI, por exemplo, que cobra por hora, como todos eles, você vai estar lá gastando horas com o seu CI, esperando o seu teste terminar, e ele não vai terminar nunca. Existem algumas Libs que fazem isso, por exemplo, o DevCards, ele Reimplementa o DevTest para você ter um timeout. Mas aí você tem outros problemas, que é como é que você roda um DevCard, um dev tipo, vários deles de uma vez. Então, assim, também não é, está longe de ser o ideal. Um outro problema, outras dificuldades que eu vejo é, tipo, estender o Closure test é diferente para cloud e Closure script. Isso é bem visível, até porque eu tenho um, um bug aberto, e uma das pessoas que, que achou o, o problema justamente me apontou que é uma falha no design do CLJS teste. Então, assim, eles geram eventos que são handled por um repórter, mas podem gerar eventos custom, que tem custom rendering, mas se você faz os dois ao mesmo tempo, eles não são entendidos e o, no caso do matcher combinators, ele gera custom events e eventos normais ao mesmo tempo. Então, e é bizarro, porque só acontece em código assíncrono. E o que que acontece quando, nesse caso de bug? Se o meu teste não passa, né, se o meu matcher está escrito errado, ele dá como se o teste passou. É o pior de todos os mundos, ele poderia não terminar, ele poderia dar um erro, ele poderia, tipo, quebrar o compilador. Não teria problema nenhum para mim. Mas ele, tipo, não... ele faz o teste passar. Então se eu tenho um matcher que falhou, o meu teste passa. Isso é, tipo, totalmente o que eu não quero. Exatamente o contrário do que, eu, do que eu espero. Então, o simples fato de você ter a biblioteca padrão e uma das únicas de CloudScript ter esse tipo de comportamento é uma coisa totalmente absurda. O outro ponto é que você não tem paridade entre Clodry, Clodry test e CLJS Test, porque você não tem no CLJ. Então, se você tem uma lib que funciona nas duas langues e eu tenho algumas assim, eu não tenho como testar um código assíncrono no Cloud e um código assíncrono no CloudScript, com a mesma, com o mesmo test eu preciso ou escrever uma macro que arrancou assim, e assim por diante. O MIDI, era uma lib muito boa, mas tipo, ele era muito mágico. E eu não sei se alguém aqui já usou o MIDI. Bastante gente usou o MIDI. Cara, o MIDI, ele é muito mágico, ele é muito legal, mas ele tipo, põe um monte de macro e se você tem algum problema, tipo, ele quebra de uma forma que você não tem capacidade de entender. E, enfim, se você quiser estender o midi, tem algumas maneiras, mas só com match se você quiser estender de outra forma, é bem bizarro. Mas ele tinha um monte de coisa que hoje a gente não tem no de test, que é mocks de uma forma bem legal. Ele tinha, tipo, vários outros wirings de, de, por exemplo, setup, teardown. Que é um ponto que eu mencionei aqui no próximo. Hooks, tipo, praticamente toda a biblioteca de teste tem... Ah, antes de um teste, depois do teste, durante o teste, antes da suite inteira, depois da suite inteira, antes desse grupo de teste, depois do grupo de teste, o Clodry tem fixture. E tipo, o fixture é ele, basicamente o around, around test, ou around test desse meu namespace. Você não tem um antes da suite toda, você não tem um depois da suite toda, e assim por diante. E ele não tem variáveis por teste. O que eu quero dizer com isso? Digamos que eu tenho esse caso eu quero de alguma maneira passar o meu DB para dentro do meu contexto do teste. Eu não tenho uma maneira fácil de fazer isso. Eu preciso gerar uma variável que ela é uma variável, por exemplo, global do meu teste e ficar fazendo tipo reset dela para ela tipo, ter um novo, para ter o valor desse DB, para poder rodar o um teste em cima dela e depois no meu teardown, entre aspas, tipo, resetar para nulo. Tá, é uma alternativa, mas se você quiser que os seus testes rodem de forma paralela, você já perdeu a habilidade de fazer isso, porque basicamente a variável virou global. Então, assim, muitas, muitas, muitas bibliotecas de teste têm isso. Eu acho que praticamente todas. Bom, conclusão. Onde que eu queria chegar? Testes em cloud são bem imaturos. Isso significa que eu não quero escrever testes? Não, significa que a gente tem que melhorar. Tipo, talvez uma possibilidade de a gente resolver isso seria ter um gerador de boilerplate para o teste e tentar simular o conceito de matchers que a gente tem em outras linguagens. Eu tentei fazer isso com uma lib, ela ainda tipo, não está boa, na verdade não está nem próximo de boa, que ela chama check, mas, enfim, precisam, precisamos melhorar bastante isso ainda. É né? uma coisa que é uma falha no, no mundo Clojure que a gente não tem ainda uma solução e eu gostaria muito de ter uma solução, porque Clojure é uma linguagem fantástica. Eu, custom, eu falei até isso, tipo, eu até pensei se eu deveria ter é, açucarado um pouco esse te, essa última aula aí. Testes em Closure Script são sinônimo de sofrimento. Mas eu decidi por não, porque realmente são. Se você tem código muito, muito assíncrono, você tem muitas dificuldades em, em testes de Closure Script. E como eu estou com vários projetos pessoais de cloud Script, que tem uns testes bizarros que eu preciso fazer, eles, tipo, são sofridos de fazer. Tem horas em que eu acaba não escrevendo o teste, porque Dá muito mais trabalho escrever o teste do que escrever a implementação dele. E aí você tenta usar macros, e pior ainda, porque agora você tem dois problemas para resolver, que é a macro funcionar direito e o teu teste passar, e enfim. Como eu falei, esse daqui é o mais urgente, porque, enfim, Cloud Script, normalmente é usado em front-end, e eu vejo que tem muito front-end hoje que não tem teste, e eu já tive problemas bizarros com front-ends que não tinham um teste, que uma coisa simples poderia pegar. Ferramentas que, a gente, que eu tinha em Ruby, por exemplo, que eu não tenho hoje. Custom Matchers, que foi o exemplo que eu mostrei do, do RSpec. Mas, por exemplo, em Ruby eu tinha um Selenium Wrapper chamado Capibara, que eu não tenho em Clodery e aparentemente está longe de ter. Esse Capibara ele era interessante porque ele fazia um scrapper da tela, então você subia um browser de verdade, você clicava nos elementos, e a parte interessante dele é que se você tinha um text field, por exemplo, que tinha um label. Então, se você tem um label associado a um text field chamado nome, você podia no Capibara falar, preenche o campo nome com esse texto. E ele ia baseado nesse nome, procurar um label que estava associado. Então, você até testava a acessibilidade de uma certa forma. Então, se o seu teste falhava, podia significar também que seu, teste não, que seu site não era acessível. Isso inclui o script a gente ainda não tem nem Java, na verdade, a gente tem. Senão a gente podia fazer um wrapper em cima disso. Outra coisa que eu tinha em Ruby também, que a gente não tem. Em Ruby tinha um, uma lib chamada VCR, que ela basicamente fazia um request HTTP, pegava o resultado, gravava isso no arquivo YAML e depois fazia replay disso para teste. Isso era ótimo para fazer teste. de E até para fazer um código meio iterativo, ao invés de você ficar batendo numa, numa API várias vezes, você sempre tinha lá gravada e se, sei lá, mudava a versão da API, ou mudava a estrutura da API, você simplesmente deletava aquele VCR, batia de novo ele atualizava. Então, assim, era muito legal trabalhar com esse tipo de coisa. Isso seria super simples de fazer em enclosure, porque é uma linguagem muito icônica, você poderia fazer um VCR para tudo. Factories, que basicamente prepara dados já persistidos no BD. Eu acredito que isso a gente não tem ainda, por um motivo meio, meio interessante, sim. Eu vejo que muita gente que acaba adotando o e acaba adotando o Datomic junto, e é muito fácil de você persistir um dado no Datomic a partir de um de um Map. Então, afinal de contas, por que eu vou escrever uma coisa dessas? Mas se você está usando um banco de dados relacional, você não tem essa funcionalidade. e, Enfim, seria legal de ter. E outras várias ferramentas que eu não coloquei aqui. É, dá a impressão de que essa bolinha aí é porque eu pensei em mais coisas, mas na verdade é porque está um erro no slide. E, finalmente, em um call for Arms, Tipo, vamos tentar melhorar esse, esse universo? Clojure é uma linguagem incrível. Você tem aí um desenvolvimento interativo maravilhoso, assim, uma, um nível de de você explorar o seu código, que é maior do que praticamente todas as linguagens que eu conheço até hoje. E talvez perca apenas para Smalltalk, mas, enfim. Mas é uma linguagem tipo incrível para você fazer um monte de coisa, para você resolver real world problems. Então acho que está na hora da gente começar a melhorar um pouquinho a nossa ferramenta de teste. Bom, obrigado. Esse é meu site, meu LinkedIn. Meu GitHub lá tem uma, um projeto chamado Check, que é essa tentativa de fazer uma um melhor assertion. E dúvidas? Opa, tudo bem? O nome é Daniel. E se entendi bem, testes enclosure são um saco para fazer. No entanto, a gente está justamente aqui onde a, a maioria, acho que boa parte das pessoas dentro do que trabalha com enclosure. Você, inclusive, pelo que entendi, como que você lida com isso, no fim das contas? Porque eu duvido que você vai deixar de fazer testes por conta de todos esses problemas que você numerou e com todas essas carências que que, que tem e eu eu estou falando isso porque eu precisei ter um, um contato breve com o closure e eu senti essa dificuldade é, enquanto eu precisei ter esse esse contato e, e, e eu tive uma certa incredulidade não é possível estou fazendo uma coisa errada mas vocês lidam com o closure no dia a dia como que vocês lidam com essas dificuldades bom essa é uma ótima pergunta é, como eu faço nos últimos projetos que eu trabalhei em Clojure especificamente, eu usei MIDI. Porque apesar dele ser mágico e apesar de tipo, não ter mais atualizações para ele, o MIDI ainda é muito bom para resolver isso. E no mundo Clojure eu acabei usando o MIDI com o Matcher Combinators, que tipo, foi uma combinação extremamente boa. Assim. No Cloudry, usando o Clojure Test sozinho com o Matcher Combinators, ele até que é aceitável, ele funciona bem. Agora, em Closure Script, essa é uma dúvida ótima, porque basicamente eu comecei o projeto check justamente para tentar melhorar isso. Eu faço basicamente um match ali em cima do expectations, se bem que agora tem expectations para Closure específico, então não precisaria mais desse, desse wrap em cima, mas eu acabei usando, essa, acabei fazendo essa lib chamada check, e aí eu tinha uma macro bem clever para gerar async testes. Então, basicamente, ele gerava todo um boilerplate que usava o Go Blocks para implementar essas coisas todas. E, eventualmente, eu percebi que tipo não ia funcionar isso. Porque o meu boilerplate todo, ele não funcionava com devcards e eu queria usar devcards. Então, assim, aos poucos, eu tento melhorar a minha biblioteca de teste chamada Check para ver se eu consigo fazer uma paridade boa com Clodery e CloudScript nos projetos que eu uso. Agora, é uma lib super pequena com vários bugs, provavelmente vários bugs que a gente ainda não descobriu, porque ela é pouco usada. O que eu tenho feito? Eu tenho tentado explorar outras maneiras de trabalhar com teste em Closure. Então, eu fui procurar algumas libs que em, no mundo do ClojureScript usavam o Mocha por baixo dos panos, porque o Mocha já é uma biblioteca boa de JavaScript, que funciona bem, etc., Achei várias libs com isso, todas elas com o último commit de três anos atrás. Então, assim, é meio arriscado de usar, na minha opinião. O que eu tenho feito é procurado outras formas de fazer. Então, por exemplo, eu tentei usar o Promessa numa, num projeto meu, vi que não funcionei. Então, assim, eu ainda estou na fase explorativa de resolver esse problema. Principalmente no mundo do Cloud Script. O mundo do Cloud Script eu acho que é o mais traumático. Então, assim, eu tenho olhado possíveis usos para isso e, eventualmente, eu acho que a gente, na verdade, essa palestra é meio que um call for arms do tipo, gente, vamos mostrar que existe um problema, vamos pôr o problema em cima da mesa e falar, ó, oh, isso aqui é um problema, estou tentando resolver dessa maneira, não sei se é a melhor maneira, provavelmente não é, mas seria legal a gente tipo, ir atrás e, enfim, nós como comunidade de cloud tentarmos guiar o nosso desenvolvimento para um, um desenvolvimento que torne mais fácil fazer testes. E basicamente, quando eu falei do código é teste, é também para explicar um pouco disso. A gente faz muito framework, ou até micro-frameworks, ou até wirings de enclosure. Por exemplo, mesmo aqui no Nubank, quando eu estava, o pessoal estava desenvolvendo, ou ajudando a desenvolver finago com Kafka, Finagol com e mais um monte de coisa. Na empresa que eu fui depois, a gente desenvolveu alguns frameworks de cloud também, para tentar sem interno. Era um micro framework também, mas funcionava relativamente bem para nossas necessidades, claro. Mas eu não vejo esse trabalho sendo feito em frameworks de teste. Mesmo que eles façam wrap em cima do Clojure Test. Eu acho que seria bom se a gente começasse a se olhar mais para esse problema. Até porque uma coisa que eu senti que foi incrível foi, eu perguntei para algumas comunidades, gente, como é que eu faço para resolver esse bug, por exemplo, do Matcher combinators? E ninguém sabia como é que o Clojure Script Test funcionava. E é uma coisa incrível, né? É uma ferramenta que a gente usa todos os dias, escrever teste, e tipo, as pessoas não sabem como funciona, não, sabem, não tem a menor ideia de como por baixo dos panos isso acontece. Então, acho que é mais uma abertura de olhos a gente resolver isso. E o que eu tenho feito é tentado melhorar essa biblioteca de teste check, pelo menos para ter um match um pouquinho melhor. Mais uma pergunta? Eu respondo para o Florine também. Então, eu fiquei bem interessado nesse conceito de Rappled Driven Development. Eu acabei tentando puxar isso um pouco para o mundo de Ruby. E eu queria perguntar se você tem algum material que você recomenda para aprender mais sobre, e talvez pegar inspirações para trazer ali para um paradigma mais orientado a objetos. Bom, REPL Driven Development em Ruby é mais ou menos assim, se você for comparar o que eu falei nessa palestra de testes em Closure Script é sinal de sofrimento, é quase a mesma coisa com fazer Ripple Driven Development em Ruby. <risos> o que eu fazia quando eu estava com Ruby para Ripple Driven Development, eu abri um tmux, então eu basicamente tinha um, um, no meu editor um plugin que ele mandava partes do meu texto para o tmux, aí eu abria com aquele binding pry, por exemplo, um, um elemento de código, um, um, um REPL naquele ponto, com aqueles caras pré-definidos, e ia fazendo evaluate de código, no meu contexto, dentro do, do REPL, e vendo o resultado. É tipo, mais ou menos como o Cursive faz, que ele manda um pedaço do seu editor né, para o REPL, e você vê o resultado no REPL, só que nesse caso não era a mesma ferramenta. né? Num console de um lado, né? Um terminal de um lado, e o seu, o seu editor do outro. Agora, você tem a mesma experiência com o Clodier, de você conectar no REPL via, via socket, dentro do seu editor rodar as coisas e ter o, o parsing daquilo dentro do editor é bem difícil de conseguir com o Ruby. Então, tem uma resposta para isso. E Max? Ele faz? Então, sim. Mas é... Você concorda, por exemplo, que você não consegue rodar o seu teste dentro do, do Rappo? Sim. Então, no, no Clojure você consegue. Então esses são alguns pontos, por exemplo, do Rappo Driven. E talvez a dificuldade de você fazer... Ou, isso é uma coisa que eu quero até que fique como um pensamento. Talvez a dificuldade que você tem de rodar o seu teste, de rodar o seu código dentro daquele contexto, com todo o setup bem pré-definido, é um dos motivos pelo qual as pessoas testam mais código em Ruby do que Clojure. Porque no Clojure você pode rodar o código lá no Rappel a qualquer momento e saber se ele está certo ou não. E uma vez que você sabe que ele está certo, a gente tem uma tendência de esquecer. Tipo, ah, beleza, está certo, ok. Você nem pensa se tem um teste para aquilo. Você fala, tá bom. Deu. Próximo. Beleza, obrigado. Valeu. Mais alguma pergunta? Maurício, boa noite boa noite a todos. Meu nome é Janderson, parabéns pela palestra, sensacional. E eh, eu queria pedir uma opinião sua eh, a respeito do que você falou, que código, às vezes a gente esquece que também, testes a gente esquece que também é código, né? Acabando não tratando com o mesmo carinho e tudo mais. E eu trabalhei em alguns times e comumente a gente utiliza na parte de CI algumas ferramentas de quality gate. E eu não sei onde vocês trabalham, mas... Nesses times que eu, que eu passei, eu percebia que sempre a parte de código de teste ficava na exceção. Eu queria saber, na sua opinião, se vale a pena a gente é, habilitar os quality gates também para o nosso código de teste, para verificar redundância, code smells, etc. Ou se é uma viagem, porque tipo na época falaram, ah, você é louco, você é meio extremista e tudo mais, não vale a pena. Hum, boa pergunta. É, eu acho que uma das maiores um dos maiores problemas de ferramentas de qualidade de código é os falsos positivos que elas dão. Eu não sei qual a linguagem que vocês estão usando agora. Ah, estou usando JavaScript. Tá, porque eu sei, por exemplo, que em Ruby o pessoal consegue tipo, burlar muito fácil as ferramentas de qualidade de código. E basicamente as empresas que eu trabalhei que usavam ferramentas de qualidade de código eram em Ruby. Por exemplo, ah, a classe está muito grande. Então o que, que o pessoal fazia? Criava um módulo e colocava todo o código que estava muito grande para lá. Tipo. Nossa, que engraçado! me vendo. <risos> é, enfim, tipo, você pegava todo o teu código de, de tipo, de que estava grande e jogava num módulo. E aí, cara, você está com o mesmo problema. Você ainda tem uma classe que tem muita responsabilidade, que tem muito método, porque agora ela está dividida em dois lugares. Então, assim, sabe, não ajudava muito. Mas eu acho que, pelo menos, para você tentar evitar duplicações de código, de você tentar evitar, sei lá, muito do churn, do tipo, ah, tem um código de teste que, é, que muda muito. E eu acho que isso é uma boa, uma boa prática, sim. Mas aí eu acho que é com uma... um cherry pick, assim, você pegar os específicos. Tipo, principalmente, se o código muda muito de teste, aí você vê, opa, oh, isso aqui é um problema. Porque, teoricamente, se você não mudou uma feature, o código de teste não deve mudar. Isso é interessante, porque não é tão fácil de você fazer isso. O ideal seria que você tivesse teste a partir do comportamento. Então, por exemplo, a minha lib, no meu caso lá do exemplo do money, o ideal seria que eu tivesse um gerador de dinheiro, né? um gerador do objeto de dinheiro, um gerador do objeto de combinação, mesmo que eles fossem maps. Por quê? Uma vez que eu mudo a minha estrutura interna, teoricamente eu não tenho que mexer naquele código. Se eu estou mexendo muito naquele código de teste, é um ótimo sinal de que, tipo, meu, tem alguma coisa errada, eu tô. Porque, assim, na verdade, qual que é a ideia do teste? Ele te garantir que você não mudou o comportamento e que está passando ainda o que você imaginou que deveria passar. Se você tem que mudar muito no seu código de teste, toda vez que você muda o seu código produtivo, e você não mudou nenhum comportamento, isso é um problema seríssimo, porque o teu código de teste não representa, digamos, o comportamento do seu sistema. Ele representa um detalhe de implementação. E se o detalhe de implementação muda, mas não o comportamento, tipo, o que, que adianta? Agora você, ao invés de mudar em um lugar, você tem que mudar em dois? Não, está errado. Então, sim, eu acho que vale a pena um estudo, mas eu acho que principalmente o estudo que vale a pena é... Eu estou escrevendo muitas linhas no meu código de teste? Por exemplo, ah, estou testando uma funcionalidade. E pode ser a funcionalidade mais complexa possível. Quantas linhas eu estou escrevendo para testar isso? Um exemplo de novo. Falei que eu não ia falar de Chlorine, mas eu vou falar. É, a biblioteca que dá... Acesso ao Clorine para conectar no REPL e tudo mais, que é a mesma do Clover, que também é do VS Code, ela tem alguns testes assim, de integração bem ferrados, de conectar num REPL de verdade, rodar código, ver se ele renderizou alguma coisa na tela e fazer um assert em cima disso. Eu faço esse tipo de coisa com três linhas. Então, assim, claro, esse código tudo vai para algum lugar, ele foi para uma macro, ele foi para funções, etc. Mas são três linhas. E por que, que são essas três linhas? Para que, que elas servem, né, basicamente? Elas estão lá para tipo, que quando eu precisar renderizar uma nova coisa, ah, eu quero ver agora se o nulo está renderizando corretamente no editor. Eu só escrevo três linhas ele fez um teste, um assert com o nulo. Eu acho que isso é mais importante, porque se você escreve muito boilerplate para você escrever teste, você fala, tem alguma coisa muito errada as pessoas não vão escrever. É tipo princípio do laziness do programador. O programador é lazy, se você vai escrever demais, ele tipo, fala, não, não quero. Isso é uma coisa até engraçada, porque... Estima-se que uma das coisas que o programador menos faz é escrever código. Ele mais lê, ele mais pensa em funcionalidade, ele mais monta coisas, esquemas na cabeça e passa a menor parte do seu tempo escrevendo código. Mas se você entrega para um programador e fala, ao invés de escrever duas linhas, você vai ter que escrever três, o programador fala, não, não quero. Então, assim, é, é você tentar otimizar para que você não tenha essa, um, esse pensamento de, nossa, vou ter que escrever mais linhas de de código só para poder testar esse cara. É tipo tentar encapsular mesmo. Obrigado. Mais alguma? Acho que só um comentário com relação aos testes. A gente tem migrado tudo para o Clojure Test e usando o Matcher Combinators e, e tem funcionado bem. Só que a gente ainda sabe que tipo, tem bastante coisa que dói bastante às vezes. Principalmente quando a Parece aquele monte de stack trace, um monte de coisa que não tem nada a ver com, com o que foi acertado, né? E tem algumas bibliotecas, tipo, integração, tipo, State Flow, que a gente abriu faz pouco tempo, né? então tem está aberto, né? Então, tipo, tem, não sei se você já chegou a testar também, ou se vocês conhecem, mas... É, algumas coisas que a gente está tentando melhorar e que a gente precisa de ajuda também, porque tem bastante coisa para fazer lá também. Basicamente isso. É, a gente... É, vai ter um cofre agora. Então, basicamente, acabaram as toques. E o cofre lá fora. E palmas para o Zabo. Valeu. Valeu, pessoal.